What it is, bro. Cara, cuidado onde pisa. Essa danada roubou minha camisa. Deixa no L igual eu vi de pisa. Como é que meu quando ela desliza? Se vocês verem no copo, não corta minha onda. Me deixa na brisa. Cara, eu tô comprando a vista. Não quero bala no frio. Passou magias no tram. Que você não vive sem. Eu e ela quer ser minha pente. Dropando pis na parela, quer Mannerang. Carro de malandro que nem deu. A segue o passo a passo Money no capo, mata esses capaços A ah, banda é foda, te manda pro espaço Vira ah, esse jogo com talento E se acredita, eu só lamento Rico bem rico, sem testamento <tosse> Baby, trust me slow ah, É que essa vida me chama e eu vivo tão rápido Vem no refrãozinho com o pai, yeah Cara, cuidado onde pisa Essa danada roubou minha camisa Deixando um ar igual de pizza Bunda que me hipnotiza Quando ela desliza Esse CZP no copo não corta Minha onda me deixa na brisa Cara, eu tô comprando a vista Não quer bala, não fez risa notas que cê tá contando Tô abdicando de tudo que estressa Outro silêncio, odeio conversa Fogando os copos e não pega meu Tesla huh meu pescoço porque parece com a flow Reter minha teia porque sou o contrário de ontem. Seus manos são isso tudo, então por que se escondem? Talvez porque se eu pegar, mando tudo pra lá Cara, cuidado onde pisa Essa danada roubou minha camisa Deixa eu não olho igual a torre de pizza. Ei, Manda que me hipnotice Quando no copo, não corta minha onda me deixa na brisa. Não quer bala, nem inferniza. Tô na Amani comprando a vista. Yeah, eu uh, uh, uh, sou mangião no trap, nego. Eu uh, uh, sou mangião no trap.